Ok, uh, acho que eu tô bem <risos> Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Caixa, Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox Só que dessa vez estamos com o Nico's Nextbot Bot E eu não estou com a Chocola Caso você não sabe do que eu estou falando Tem esse vídeozinho aqui nizinho, que é o último vídeo meu Então caso você goste, deixa o like Vai pra esse vídeo aqui depois de terminar de assistir esse aqui então, hoje estamos com o Nikos Nextbot. O que são é Nextbots são basicamente imagens que vão correr atrás de você pra te matar, ao mesmo tempo que elas fazem barulhos, ruídos, ou elas são apenas um meme tosco que já usaram na internet antes. Então, caso vocês gostem, deixa o like, se inscreve. E tem mais um bicho vindo aqui, então eu tenho que fugir. Fiquem com o vídeo e a gente se vê depois. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o cara. Estamos aqui no joguinho do Nikos Nextbot, que é basicamente isso aqui. Essas coisas feias, horríveis, bizarras, te perseguindo por minutos e minutos e minutos. Um cara acabou de morrer por aqui, então. E, tipo assim, o mapa é grande, ó, que tem uma referência ao. Esqueci o nome dele. O. Super Meat Boy. O Bambi tá ali. O Bambi tá aqui! Entra! Meu Deus. O hora do Obama meu, é que ele toca beatbox. E assim, não tem só esses três que apareceram até agora, tem também o Sonic, que é o Sonic desenhado, todo cagado de.. O pessoal usava de meme. Tem o This Man que é aquele carinho que o pessoal antigamente gravava vídeos sobre ele. Ah, você já sou eu com esse cara? Obrigado, tenho um bom dia. Ai meu não, é até um dia! I want you to get my cheeseburgers. I can eat cheeseburgers. Tipo, o mapa é cheio de meme. Tipo, essa merda aí. Que é o gatinho pedindo hambúrguer. De queijo. cheeseburger, Oh my god. Meu Deus, tem alguma coisa aqui. E essa coisa não é legal. Não é nem um pouco legal. Meu Deus. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Entre tu balanço, e fiquei bem. Ali é o banheiro. Ok, ok, ok, ok. Vamos pra outro lugar. Não passei aqui ainda. Ah, oh, não passei mesmo! E nem vou. Isso! Faz eles seguirem, não faz não! Ai! Ô oh, bunga! Caramba, ele tem um bigodinho! Vai é a textura! Ai, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Ai. E lá vamos nós de novo. Meu Deus, essa menina é muito estranho. Fugir deles é fácil. Quando você consegue. Eu morri pra nada. Ok, o Meme aqui, ó. Obrigado, tem um dia. Ah, de novo, cara, que isso? Peraí, deu chapa o amigo minha. Eu não consigo vir aqui, eu não consigo. Não dá. Ô bunga! Entrei no banheiro feminino. <risos> Voltei. Tamo junto. Olha só dois emos. Ok. Deixa eu entrar nas Berkeley. Estamos aqui nas backrooms, aqui é o lugar mais seguro que tem Dependendo do que está acontecendo Porque até agora não vi um Nexbot aqui Toda vez que eu joguei eu vi uma vez só Que foi quando eu estava jogando com um amigo meu Então, tipo, não sei quando é, quando é que eles aparecem Mas eles aparecem Aproveitando o clima das backrooms, vai ver o último vídeo que saiu Que é jogando com a Chocola, Jogo de backrooms no Roblox E deixa o like nesse vídeo aqui Falou! Bora sair pra ver como é que tá aqui fora Ah! Camper! Tá camperando, meu! Eu quero saber o que é isso aqui no chão, mano? É óleo? que é que derrama tanto óleo assim na rua? Deixa eu entrar aqui porque eu não entrei aqui ainda Ainda bem que eu não entrei aqui ainda ah, então Vamos subir aqui, as escadinhas porque aqui em cima tem uma sala segura. E uma sala segura bizarra. E ela é maior. Mano, você já parou pra pensar que nesse banheiro aqui? O cara tem que ficar um de frente pro outro, velho. Como que ficaria a cara de um deles? Um fica aqui sentado. Vai ficar. Hum. A outro fica aqui. Hum. Análises. Análise de banheiro. Você deveria se amar agora. Hum. <risos> F. um dois feijão com arroz três, quatro feijão no prato e seis feijão em inglês? esse jogo ele me tem uma vibes norte americano mas tipo, tem muito brasileiro nele, tem muito brasileiro o um cara acabou de me mandar uma amizade se você é esse cara sabe que eu não vou te aceitar como eu tava falando antes de morrer, tem muito brasileiro aqui, muito brasileiro. Absurdo o nível de brasileiro que tem. HALSENIC! HALSENIC! assim galera, eu pretendo fazer uma live algum dia aí, tá ligado? Jogando Far Cry 3, o que, que vocês acham? Que é o, o bom, que ele é o que começou com as coisas que tem hoje. Então ele vale a pena. Ah! Bom, como eu tava falando lá do. Pessoal aqui, você. Tem muito brasileiro aí. O chat tem muito brasileiro. Pronto, tirei o chat. Nossa, eu fiquei muito mais rápido. Não sei se é porque eu aumentei o FOV para 120. Aqui é nem corre. Corre, desliza. Corre, desliza. Corre, desliza. Não era pra você ter feito isso pra. Eu. É o parkour? Ai, ah, morri. Mas, tipo o tema do jogo é literalmente esse, fugir foge e sobrevive é da hora pra jogar com os amigos, tá ligado? acho que esse vídeo já é um compilado de como morrer no roblox podia fazer um jogo assim né fecha a porta os caras vai atrás do bicho os cara é maluco isso aqui me quebra mas pra finalizar o vídeo, o que eu quero fazer é tipo juntar todos eles. E ferrar todo mundo o servidor. Não <risos> quero pelo menos juntar alguns deles. É dar aquela brincada daí, tá, é dar aquela brincadinha. E... Ai meu Deus! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e até semana que vem. Vê esses dois vídeos aqui e falou!